Que foi ontem Isso. que nós subimos que o seu é. filho tal. Como é que tá Maria? Eu, é. graças a Deus, estou boa. E muito boa mesmo. Graças a Deus. Não está andando? Só não estou andando. Virei neném é. agora. É. é. Mas Deus vai te suprir na necessidade da gente, né? Amém. Amém. E o Sobão? O Abrão tem estado perrengue para dar nós Está até almoçando. Vamos é. Deixa almoçar. ele almoçar. Não, não, é. Nós estamos só passando aqui, Aurita ó, tá Um bem, abração para você Deus abençoe, viu? Amém Esse casal Aurita e Abrão Abrão e Aurita. Furinho. Aurita Aí. Ele está com 80 e, e 8 88 ó. Deixa ele sentar um pouquinho Deixa ele descansar, Aurita ele Não tem problema é, deixa ele aí, deixa ele descansar aí um pouquinho. Não vai lá toda Deixa aí. Não? Na, espera, espera um pouquinho, de, deixa descansar um pouco. Ô Rita, Deus vai dar força e graça para vocês. Pode viu? chegar a graça. Né? Fomos dentro do de balai. Os outros pessoal que foram, foram a cavalo, eu, como foram. E nós dentro de balai. do balai. De um la do ba do lado foi a senhora e quem? Foi eu e o compadre e do outro foi o compadre Luizinho e a Mariquinha, a primeira esposa do de Armando. Ah, sim. A Mariquinha. É. Eu lembro muito da Mariquinha. Ah, lembra que sim. Ela morreu nova. Né? E agora tá só eu, mas a Arli e o cumpadre Tita e o compadre Betinho. Dois homens e duas É. E nós éramos 15 mas, irmãos. A, o ano passado, mas foi uma derrubada nos Barba. É. Nossa Senhora. E foi, foi, foi é, O mas, Luizinho, a Derli. Foi o compadizinho, foi o compadizinho o Pedrinho, o compadre Luizinho e a Cumad Derli. Uhum. Foi quatro, né? Uhum. E foi o cunhado, o Cumpadi Armando, foi a comadre Maria, que é a minha prima, a Maria do Dé. Uhum. Também tudo foi esse ano, né? o de Armando. Mas é a vida, a vida, uns um chegando, outros saindo, né? É desse jeito. Você bota. que foi no casamento do Tizinho, viu toda essa familiana, o Tizinho viveu 90 anos. No, 91, né? 91. É. 91. É, que agora em setembro faz ano que ele morreu, né? É. Ele faleceu, né? E eu já estava para 91. 90 anos. anos. Dia 6 de julho, que passou agora. É, ela, já tá, 90 ela já está começando os 91. Pois é. Quanto anos 91. Aurita, e, e, ó, e força para você. Obrigado. E para o Abrão. Você Amém. é uma mãe extremosa, dedicada, e, e, e a sua força vai dar força para o Haroldo, né? Haroldo. Aqui, é o carro do Abrão. Aí é, é... é o carro. quem é que dirige ele? Força. É os meninos. Os meninos. E, os e, filhos... e o Haroldo vai vencer e ele vai ser feliz e vai agradecer a Deus a vida e, e tá vivo. É, o importante Deus, é estar tá vivo. Salvou por uma barquinha. É. O que... Mas graças a Deus. É. O importante é estar tá vivo. Quem levou um thai na mesma perna. Tá vendo? Não, não. E que a veia, que é a... como é que fala? A mestra. Amassou. É. Que massacrou, amassou a veia e não cortou. Porque isso que o, o doutor falou, que se corta aquela veia, o delatar era 15 minutos. De vida. De vida para ele. Graças a, graças a Deus. graças a Deus que livrou dessa hora. É, livrou dessa hora. E ontem ele falou comigo no telefone. Ah, ele falou? Falou. onde tá... Não, o Haroldo. O, Arudo. o Arudo, Arudo. É. O Anilto ligou o telefone, que o Anilto também é filho, né? É. E, e falou comigo: falou assim, mamãe, o Haroldo vai falar com a senhora. E passou o telefone para o e eu ouvindo, ouvi a voz do meu filho. Qual que é o coisa telefone boa. que você tem aí? Ah, é simples. É o celular? É. é. Celular. E você sabe Aurita. ligar? Sei. Oh. E eu não sei, não. Eu comprei o <risos> um celular, mas a minha mão está tremendo ah. é. por causa da idade. É. Eu não consigo fazer ligação. Aurita. Eu só atendo. Ei, Ronaldo. É ó é. oh, Um abraço para você. Deus abençoe muito. E o Abrão, o do vai vencer com a graça de Deus. Se Deus quiser. Deus, Deus, quiser. Deus é que e... é de ouvir nosso pedido. Amém. Não, não, na, na, na, nós vamos para lá agora Ah, vamos, então, Já, já tivemos lá Na já casa que, que aquele o menino Tava brincando com o Carmin é, lá É, nós passamos lá na casa É, aqui em cima Da, da a filha da Carmin Da Carminda Ó, oh, um abraço para você Obrigado o Deus abençoe e o Abrão também E o Haroldo e toda a família Amém Deus livrou e, e tem coisa boa para ele. Ele vai descobrir. Quiser. Vai ser feliz ainda. Esse queijo tá bom, que nós Ronaldo comemos hoje Manhã cedo lá em casa. É daqui do Odiló. É, foi vocês aqui que mandaram para Penha. penha. É, e nós compramos lá. E o, ah, e, o, e o Ronaldo tinha encomendado a Penha para arrumar é. queijo. Pra muito ele. gostoso o queijo. Tá bom, Aí a, os queijos chegou lá na casa da Penha, o Ronaldo à tarde foi lá pra ver buscar. se os queijos tinham chegado. Aí ele comprou dois queijos.